Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Project Week Experience. Dessa vez o evento já na sua segunda edição, do ano de 2018. E essa é uma semana de palestras onde a gente tenta, a cada ano, reunir o maior conteúdo de informações possíveis e também o maior número de profissionais para que a gente possa compartilhar é, informações sobre gerenciamento de projetos, programas, portfólio e ferramentas que a gente utiliza aí no dia a dia da nossa profissão, então fiquem à vontade para aproveitar essas palestras que são gratuitas aí durante a semana e também para compartilhar isso é, para outras pessoas, compartilhando aí esse conhecimento e atingindo o maior número de pessoas possíveis. É, essas palestras podem ser assistidas sob demanda após o término do evento também, tá? Bom, eu sou o Leonardo Pandolfini e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre sobre tips and tricks, MS Project para uso diário, ou seja, são algumas dicas mesmo, bastante simples por sinal, mas que podem te auxiliar no dia a dia utilizando essa ferramenta. Falando um pouquinho sobre mim, antes de a gente começar, Bom, eu atuo com gerenciamento de projetos, programa, portfólio e também escritório de projetos há mais de 10 anos, é, atualmente eu sou gerente de projetos do segmento de consultoria, de uma empresa de tecnologia da informação e durante esse período, durante a minha carreira, eu já obtive algumas certificações até o momento eu tenho as certificações BMP do PMI tenho também a PMI-ACP, que é a certificação ágil a certificação PSM, que é a Scrum Master e também a certificação da Microsoft MCP no meu caso relacionada a MS Project tá? então essas foram algumas que eu obtive até o momento e aqui eu deixo também os meus contatos para que posteriormente vocês mantenham contato comigo, façam perguntas, compartilhem conhecimento, enfim, ampliem aí a nossa rede de contatos para que a gente mantenha essa comunicação após a palestra, tá? Então tem aqui o e-mail, o meu contato do LinkedIn e também o site da consultoria de treinamentos relacionados aí a esses assuntos. Um pouquinho sobre a agenda da nossa apresentação aqui de hoje, primeiro eu vou falar qual é o objetivo né, do porquê eu pensei nesse tema e de qual qual importância eu vejo nele para o nosso dia a dia, depois eu vou passar sobre algumas dicas mesmo para o uso diário do MS Project, então a gente vai falar um pouco sobre algumas funções, tabelas de visualizações e filtros, dentre eles tá, a gente fala sobre duração decorrida, um filtro de local de trabalho que você pode criar ali um campo customizado. A gente vai falar também de importação de cronogramas do Excel, visualização de caminho crítico e tabelas personalizadas. Tá? Algumas tabelas personalizadas que a gente pode criar também para facilitar a visualização do nosso dia a dia. Durante esse período, fiquem à vontade para encaminhar as dúvidas de vocês e, na medida do possível, a gente tenta solucionar e sanar a todas elas. Ok? Vamos lá, então. Falando um pouquinho sobre o objetivo. Bom, como eu falei, a ideia é apresentar algumas funções e tabelas e visualizações e filtros que você pode aplicar no seu MS Project para uso diário mesmo. E a ideia desses filtros e funções é trabalhar em dois aspectos. Né? O primeiro é para que ele torne a sua busca por informações mais ágil e produtiva, ou seja, você encontrar a informação ali ou criá-la de forma mais rápida, mais rápida. E também um segundo ponto que eu até destaquei aqui como mais importante, que é gerar credibilidade na informação. O que é essa credibilidade? Nós, como gerentes de projetos, muitas vezes vamos para reuniões, mostrar os nossos status, né, status report do projeto, e acontece bastante de alguém te questionar informações que não estão explícitas ali no, no seu relatório. Né? E aí eu já vi muito gerente de projeto que, por não ter a ferramenta ali bem customizada e bem preparada, acaba não conseguindo responder as perguntas que as pessoas estão fazendo. É, pedem um pouco mais de tempo para conseguir localizar aquela informação, criar um novo relatório. É, isso acaba passando, né? as pessoas aceitam, porque realmente você não tem ali a informação disponível, mas gera um pouco essa falta de credibilidade, tá? porque dá a sensação de que você não sabe o que está acontecendo no projeto. Né? Então, a ideia de, de trabalhar com essas informações no, no MS Project é tentar trabalhar ao máximo para que você tenha acesso rápido às informações que estão ali sob a sua gestão e que você possa, num momento como esse, em que a pessoa te questiona algo, você localizar essas informações o mais rápido possível e poder responder ali de imediato. Eu acho que isso gera bastante credibilidade e a gente sabe que na nossa profissão né, de gerenciamento de projetos, credibilidade é fundamental para que o time mantenha o engajamento, para que as pessoas permaneçam acompanhando o projeto, permaneçam acompanhando o status report. Então, a credibilidade é bastante importante no nosso dia a dia. Então, vamos para a nossa primeira dica. A primeira delas é uma informação que você pode utilizar no MS Project, que é a chamada de duração decorrida duração de corrida ou elapsed days na versão em inglês até por ter essa questão da, da versão em inglês e português eu trouxe essa tabela aqui como como apoio tá então o ms project no campo duração ele te permite lançar em diferentes formatos né você pode lançar informação em minuto hora dia semana ou mês e isso muda da versão português para a versão em inglês tá então aqui tem a forma como lançar em cada uma das versões eu trouxe essa tabela para contextualizar porque a gente vai falar de duração decorrida, mas a versão de project que eu utilizo, como ela está em inglês, eu utilizei aqui a, a função de elapsed days, tá? na versão em inglês mesmo. Então, o que é a duração decorrida? Eu não sei se vocês já conhecem ou já ouviram falar dessa, dessa opção, mas a ideia dela é que você, numa linha de tarefa, consiga informar que aquela duração ela vai ocorrer de forma ininterrupta durante alguns dias. E isso você consegue fazer sem necessariamente precisar criar um calendário customizado dizendo, por exemplo, que o sábado e domingo será um dia útil ou é, evitando que você crie algum tipo de restrição no cronograma preenchendo ali a informação manualmente. Tá? Então, esse exemplo que eu trouxe ele é bastante comum em, em projetos de tecnologia da informação, por exemplo. Então, vamos imaginar que eu tenho uma atividade que vai começar na segunda ou na terça-feira e que pré-requisito para que essa atividade comece é para que seja realizado um backup ali do banco de dados ou, ou da informação ou do sistema. Enfim, realizar o backup é um pré-requisito para que a próxima atividade seja realizada. Só que o Realizar Backup é uma atividade que não depende de uma interação humana né? durante todo o período. Ou seja, eu vou ter ali um técnico que vai startar esse backup no sistema. Esse backup ele vai ficar rodando automaticamente, por exemplo, no sábado e no domingo. E aí na segunda-feira ele tem que estar pronto para que a gente comece a próxima atividade do cronograma. Tá? Então como que a gente consegue representar isso no Project? Utilizando essa opção de duração decorrida. Então é bastante simples, você vem aqui no campo duração, preenche a quantidade de dias e utiliza a função do duração decorrida, aqui no caso a versão em inglês, e aí o Project já entende que esses três dias ele vai contar de forma corrida, ou seja, ele está considerando sábado e domingo dentro dessa conta. Tá? Então é, é algo bastante simples, algo bastante usual, mas que evita você ter um trabalho maior, né, no meu ponto de vista, de ter que acessar ali o calendário, informar que sábado deve ser considerado um dia útil, criar um calendário específico para aquilo, ou até mesmo criar algum tipo de restrição no seu cronograma, caso você preencha isso na mão. Tá? Então, eu particularmente gosto bastante de utilizar essa opção. Eu trouxe esse exemplo aqui de tecnologia da informação, de realizar o backup, que é uma atividade bastante comum, mas isso pode ser aplicado, obviamente, a qualquer segmento. Tá? Então, imagina um projeto de construção, onde você construiu ali a sua casa e aí você tem uma atividade de pintura das paredes, que ocorre também numa sexta-feira, e aí sábado e domingo é o período que ela vai ficar secando, né? vai secar a pintura que você fez, para que na segunda-feira você traga o time de volta para dar continuidade na, na construção, na colocação do piso, por exemplo. Né? Então, ela pode ser aplicada a qualquer cenário que se encaixe nessa questão que eu falei para vocês, né? de, de duração decorrida mesmo. Então, é algo, como eu falei, bastante simples, mas que pode te, te poupar aí algum tempo de customização e, e de trabalho. Né? Então, é uma dica bastante importante. Agora vamos para a segunda dica. É um campo personalizado que eu chamo de local de trabalho. Esse também é bastante simples, tá? mas hoje em dia é bastante comum que as equipes estejam espalhadas. Né? A gente tem projetos com equipes multidisciplinares né, e com equipes espalhadas é, remotamente ou trabalhando diretamente no cliente ou com parceiros atuando ou atuando internamente ali dentro do, do projeto, né? ou seja, na localidade. Em que o projeto está sendo realizado, então muitas vezes você precisa ter acesso fácil a essa informação para saber, bom, para as atividades dessa semana, quantas pessoas eu tenho alocadas no cliente, quantas estão remotamente atuando, quantas vão estar atuando aqui internamente, você precisa aplicar é, esse filtro e ter um acesso à informação bastante rápido, né? então como que eu costumo fazer isso? utilizando esse campo personalizado que eu chamo de local de trabalho. Ele é bastante simples, tá? Como eu falei, ele é um campo personalizado, onde você coloca ali as opções que você quer. Isso te permite depois aplicar esses filtros e selecionar as atividades por cada, um, por cada uma dessas modalidades, digamos assim. Então, se eu quiser filtrar somente as atividades que vão acontecer dentro do cliente, eu venho aqui no local de trabalho e seleciono a opção... Customer, né, Cliente, e aí eu só vou enxergar aquelas atividades, e assim por diante. E como se cria esse campo personalizado? Bastante simples. Basicamente são poucos cliques aqui que você tem que é, exercer no Project para que esse campo seja criado. Então você seleciona ali Campos Customizados, na barra de tarefas do seu, do seu Project, escolhe a opção Tarefa, o tipo Texto, e essa opção aqui de atributos lookup, tá? que, é, que é o de busca. Né? E aí quando você selecionar essas três opções, ele vai te abrir essa janela onde você digita aqui quais são os valores que você quer que sejam demonstrados. Então aqui no meu caso eu coloquei cliente, interno, remoto e parceiro. E aí coloquei aqui uma descrição do que é cada um delas. Você pode colocar diversas opções aqui. tá? E aí, uma vez que você criou, esse campo ele já fica disponível para você inserir na sua visualização ali do, das tarefas e colocar em cada uma das atividades aonde ela será realizada, qual o local de realização. Tá? Então, é algo que você vai preencher ali durante o planejamento e depois isso vai ser utilizado no seu dia a dia com os filtros mesmo, nesses exemplos que eu te dei. Né? Então, vamos supor que você queira mensurar o custo de despesa, né, a despesa que você vai ter com deslocamento de pessoas se deslocando para o cliente. É fundamental você saber quantas atividades vão ser realizadas no cliente, obviamente. Então esse filtro pode ajudar até nesse aspecto. Você seleciona ali Customer, verifica quantas atividades serão realizadas lá e a partir daí você consegue estimar esse custo de deslocamento. Tá? Só um exemplo de como isso pode ser utilizado. Essa é mais uma das que eu considero como simples, bastante básicas inclusive, né? mas que te auxiliam no dia a dia. E embora sejam básicas, eu vejo muitos cronogramas é, das pessoas, dos meus colegas aí de trabalho, que não tem essa opção. E aí de vez em quando alguém pergunta isso e a pessoa precisa ficar olhando ali tarefa a tarefa, preenchendo na mão, é, tabulando mesmo para conseguir dar a resposta, então aqui acho que facilita bastante né? e você consegue colocar isso de forma controlada e centralizada dentro do seu MS Project Então essa foi a segunda dica Vamos para a terceira Bom, terceira dica, essa é bastante utilizada também que é importar o cronograma do Excel tá? Em qual situação isso foi é utilizado? Basicamente quando a gente vai fazer um projeto a gente envolve áreas de negócio Tá, e às vezes você chega para essa área de negócio e pede para que ela coloque ali A lista de atividades que ela vai precisar fazer e a duração E aí muitas vezes a pessoa volta lá para a mesa dela Preenche aquilo no Excel e te devolve o arquivo Fala, olha, está aqui o arquivo com que, com que eu vou fazer E aí eu vejo muito gerente de projeto que não conhece essa função E acaba tendo um retrabalho ali de pegar o Excel que a pessoa enviou Ficar digitando isso no Project, preenchendo ali as informações para conseguir transformar o Excel em um cronograma. E não tem necessidade, tá, pessoal. O MS Project ele já é preparado para receber essas importações, não só de Excel, mas também de outras ferramentas, como o Access, por exemplo. Mas o Excel acho que é a mais utilizada, por isso que eu trouxe esse exemplo. Então, se você receber uma informação em Excel de alguma área, você pode tranquilamente importar isso diretamente para o seu cronograma é, poupando aí muito retrabalho que você vai ter digitando linha a linha. Como que funciona essa importação? Basicamente é, você localiza o arquivo onde está salvo esse Excel para isso você seleciona é, aqui no procurar e habilita a opção pasta de trabalho do Excel e o projeto ele vai te abrir um, um, um assistente de importação. Tá, o que, que é esse assistente de importação? Primeiro ele vai te perguntar se você quer um novo mapa ou um mapa existente. O que, que significa esse mapa? Quando você vai importar uma informação do Excel, geralmente ele vem com campos que o Project não reconhece. Tá? Então, a pessoa, por exemplo, colocou ali o nome da coluna atividade, mas o Project não existe atividade, o nome do campo é tarefa. Né? Então é importante, o, a função principal dessa importação é você fazer um deparo desses campos para que o projeto entenda para onde ele precisa jogar aquela informação. Então ele vai buscar a coluna Atividade do Excel e vai colocar isso na coluna Tarefas do MS Project. Então é literalmente o depara da informação. tá? Se você nunca tiver feito isso, você vai selecionar aqui a opção Novo Mapa. Ou seja, eu vou preencher a partir de agora esse depara. Supondo que é algo que você faça constantemente e você recebe essa informação sempre no mesmo formato, ou seja, a pessoa sempre te devolve ali um Excel com três colunas, né? atividade, início e fim, né? data início, data fim. Aí você pode já deixar, deixar esse mapa criado, e aí você não vai ter nem esse trabalho depois, você só vai criar, clicar, clicar aqui em usar mapa existente, e já vai ter essa informação pronta para realizar a importação. Mas supondo que seja um novo mapa, como que funciona? Seleciona aqui novo mapa, clica em avançar e aí ele vai te perguntar em mais duas caixinhas aqui né, do assistente de importação Se o que você está importando é relacionado a tarefas, recursos atri ou atribuições Nesse caso estou importando tarefas, então eu mostro aqui de onde ela está vindo Então ela está vindo da planilha de origem, plan 1 E aqui é justamente os campos que eu falei que a gente faz o depara Tá, então, esses são os campos que estão no Excel. A pessoa chamou de ID, atividade, data início, data fim e ligado a. A pessoa colocou esses nomes aqui na coluna do Excel. O Project não reconhece, tá vendo? Ele aparece aqui como não mapeado. Então, qual é o trabalho que você vai ter para realizar essa importação? Os que ele reconhece, ele já traz. Então, por exemplo, o ID, ID é um campo existente no Project. Então, ele já traz aqui preenchido. Ele reconheceu essa nomenclatura, atividade ele não conhece, então o que você precisa colocar aqui no PARA, né? de PARA, então aqui no PARA você vai colocar TAREFA, então vai ter aqui a opção de, de combo de seleção, você clica e seleciona a opção TAREFA, a mesma coisa aqui, DATA INÍCIO, DATA INÍCIO é INÍCIO, DATA FIM é TÉRMINO e LIGADO A é PREDECESSORA, então uma vez que você fizer o de PARA, Concluiu, preencheu aqui todas as colunas, clique em concluir e aí ele já vai importar isso direto para o seu cronograma. Tá? Então ele já vai entrar aqui no seu project, tudo certinho, na coluna nome de tarefa, duração, início, término e predecessoras. Então você evita todo aquele trabalho que você teria de ficar digitando atividades, duração e predecessoras. Ele já vai trazer isso importado para você de forma automática. Então, seu único trabalho como gerente de projeto, como eu falei, é fazer esse depara simplesmente para que o projeto entenda de onde ele está recebendo a informação e para onde ele deve, qual campo ele deve enviá-lo. Tá? Então é algo bastante simples, mas pensa em projetos grandes, onde você recebe ali um Excel com diversas linhas, é algo também bastante, que transforma o seu dia a dia bastante prático opção que eu particularmente gosto bastante. Essa foi a terceira dica. Vamos agora para a quarta dica. A quarta dica é visualização de caminho crítico. Essa é bastante importante. Tá. É... Hoje em dia, falando inclusive em caminho crítico, eu vejo muito gerente de projeto que infelizmente nem faz mais esse acompanhamento, né? o que é um grande risco. É um grande risco e muitos projetos acabam não dando certo, que as pessoas não se atentam a isso. Eu vejo muito projeto onde qualquer atraso é tratado como crise e muitas vezes o que realmente deveria ser tratado como crise não é tratado. Por quê? Porque a pessoa não acompanha caminho crítico. Tá? E no MS Project isso é extremamente simples. Né? Desde que você preencha ali as predecessoras e sucessoras de forma correta, ele já vai te trazer essa inteligência né, através desse filtro que eu vou mostrar agora. Então, por favor, pessoal, como gerente de projeto, façam esse acompanhamento. E eu acho que isso gera aquela credibilidade que eu falei lá no início. Quando você estiver na sua reunião de status report e alguém falar que vai atrasar uma atividade, eu acho que é nosso papel abrir de imediato essa, essa visualização e verificar qual é o impacto que aquilo vai trazer para o projeto. E aí eu vou mostrar para vocês alguns exemplos aqui agora. Então, como que a gente visualiza o caminho crítico, tá? Basicamente, é um filtro que você aplica aqui no Project, é né? um modo de visualização. Então, você clica na seção tarefa, que está aqui, e escolhe a opção Gantt de controle. E aí, você tem a opção ainda de escolher a versão Gantt detalhada, que no meu ponto de vista, ela é melhor ainda, porque o que ela te traz? Ela te traz as que estão aqui em vermelho, são as tarefas de caminho crítico e ela também te traz qual é a, usando um termo bastante simples, tá qual é a folga que você tem nessas tarefas que não são no caminho crítico, ou seja, essas tarefas que estão em azul. Então, está vendo esse 1,63 dias? O que, que significa? Que essa tarefa aqui, que é a tarefa número 7, ela pode atrasar em até 1,63 dias sem impactar o caminho crítico. Então aqui é um exemplo simples Que eu estou mostrando para vocês De como você pode utilizar isso Numa reunião de status report De projetos mesmo Supondo que a pessoa que está realizando Essa tarefa aqui do ID 7 fale Olha, eu vou precisar atrasar a tarefa em um dia Você vai tratar isso como crise? Se ela realmente não, não tem essa necessidade? Então tudo bem Você consegue já enxergar aqui de imediato De que essa atividade Ela tem um, uma folga aqui Que você pode ter um atraso sem impactar o caminho crítico, diferente se a pessoa da tarefa 8 e 9 falar que vai atrasar, a tarefa 8 e 9 faz parte do caminho crítico, se você atrasar essas tarefas aqui, elas vão necessariamente impactar a sua data-fim, exceto se você conseguir aplicar algum tipo de, de plano de ação aqui no seu cronograma, então aí eu vou atrasar essa, mas vou antecipar a próxima, aí eu trabalho mesmo de gerenciamento e controle que a gente faz no dia a dia, mas o, o ponto inicial para você ter essa conversa é primeiro você conhecer essa informação, então essa visualização de caminho crítico, eu vejo muitas pessoas que só se preocupam com isso para a prova, né, para tirar a certificação e depois acabam não aplicando isso no dia a dia, até porque as pessoas que participam dos projetos Geralmente não sabem o que é isso, então dificilmente você é questionado. Né? Muitas vezes você está em reuniões ali até com um patrocinador de projeto e eu pelo menos nunca tive uma pergunta no sentido de essa tarefa que está trazendo, ela faz parte do caminho crítico? Eu nunca tive essa abordagem. Né? Eu já tive pessoas que me perguntaram isso de forma diferente. Ah, mas qual que é o impacto para o projeto? Né? Então, indiretamente a pessoa está perguntando sobre caminho crítico, mas ela não sabe desse conceito, ela não sabe que existe. Agora, nosso papel como gerente de projetos, mais uma vez, é ter clareza disso, conseguir demonstrar isso e visualizar de forma rápida e agir corretamente em cada uma das situações. Então, acho que esse é um, um filtro, né? Ou uma visualização, digamos assim, que a gente pode aplicar no nosso cronograma e que facilita bastante o nosso dia a dia. Tá? Então, essa é a quinta dica de hoje. E agora nós vamos caminhando para o final eu vou mostrar aqui algumas tabelas personalizadas que são a nossa sexta e última dica e aí essa é uma particularidade minha mas eu vejo muitas pessoas que adotaram isso como boa prática também tá o que, que isso significa que são as tabelas personalizadas é o que eu chamo aqui de ter a informação certa no lugar certo e isso consequentemente gera credibilidade então eu já vi muito gerente de projetos que consolidam todas as informações no, na tabela de entrada, então ela fica bastante poluída né? e muitas vezes você acaba se perdendo ali para localizar as informações, ou pior, se você tiver que mostrar isso para alguém, é mais difícil ainda de a pessoa entender. Então, eu particularmente, como eu prefiro trabalhar? Eu crio algumas tabelas personalizadas, particularmente eu crio quatro, né? que são essas tabelas aqui. Uma tabela de custo, uma tabela de esforço, uma tabela de progresso e uma tabela de tempo. Então, com essas quatro tabelas, eu espero conseguir responder é, a qualquer pergunta que os stakeholders me façam. Tá? Então, se ele me perguntasse sobre um ponto de vista do orçamento do projeto, eu estou tendo algum desvio, a minha tabela de custo vai mostrar isso. Então, eu dou aqui dois cliques, venho em View, Tabela, Tabela de Custo e eu vou ter acesso à informação. A mesma coisa se me perguntarem sobre esforço. Ah, o pessoal está trabalhando mais do que deveria? Eu venho em tabelas, tabela de esforço, e eu vou ter acesso à informação. Tabela de progresso é onde eu insiro ali, de fato, o que está acontecendo no projeto. Então, a atividade estava planejada para iniciar hoje. Ela realmente iniciou hoje? Então, ali é o deparo do planejado versus realizado. Né? e a tabela de tempo. Então eu espero com essas quatro tabelas, como eu falei, conseguir ter acesso à informação certa no lugar certo. Ou seja, se alguém me perguntar sobre custo, eu não vou ficar ali tentando na minha tabela de entrada localizar onde está a coluna de custo, às vezes ela pode estar tá oculta, aí eu vou me perder ali na hora de buscar essa informação, e isso começa a fazer com que as pessoas não sintam credibilidade no que você está mostrando, no que você está falando. Então, acho que é fundamental ter essas suas visões personalizadas para que você consiga se sentir preparado para apresentar uma reunião e para utilizar a ferramenta da melhor forma possível. Tá? Aqui eu trouxe alguns exemplos do que eu particularmente coloco nessas tabelas. Isso é, obviamente, customizado. Então, você pode, julgando ser importante, colocar outra informação. A tabela é sua, você pode colocar aquilo que você julgar mais importante, desde que faça sentido é, a tabela que ela está sendo relacionada. Então, aqui alguns exemplos. Tabela de custo. que eu coloco? Primeiro, baseline do custo, né? ou seja, a formação de baseline é fundamental para saber como o projeto foi planejado sobre o ponto de vista custo. Se tem alguma contingência, né? eu já mostro aqui qual é a contingência. Então, você pega aqui essa tarefa é, tarefa exemplo, né? eu coloquei aqui o, a própria tarefa do, do Project Week Experience e são números fictícios, tá, pessoal? Então eu tenho aqui um, um baseline de custo, aí aqui eu tenho uma contingência que representa 10%, qual é o custo máximo, que é a soma de um com o outro, e aí eu tenho aqui o custo total dessa tarefa e o custo atual, ou seja, por enquanto não houve desvio nessa atividade, né? Se houver algum desvio, ele vai me mostrar aqui na variação em percentual. Então, supondo que eu gaste mais do que eu possa nessa tarefa, ele vai me mostrar aqui o quanto por cento eu já tive de variação de custo. Né? Então, acho que é bastante importante quando alguém te pergunta, você imagina como é que está o, o projeto sobre um ponto de vista de orçamento. Você vai, abre essa tabela e fala, olha, por enquanto estou ok. Como você pode ver aqui na minha coluna de... De variação de custo, eu não tenho nenhuma tarefa que tenha variado. Então, eu não gastei mais do que eu deveria em nenhuma delas por enquanto. A mesma coisa para a tabela de esforço. Então, a tabela de esforço, eu trago aqui as informações de percentual de completion, né? ou seja, quanto já foi realizado da tarefa, a duração, o baseline de trabalho e o baseline eh, e, e o quanto de trabalho realmente foi feito naquela tarefa então em horas mesmo, horas de esforço, e aí ele me mostra se teve alguma variação ou não. Tá? Então, se vocês olharem as tabelas, eu sempre aplico esse conceito, né? de qual era o baseline, qual é o atual e se teve alguma variação, que eu acho que é a informação mais importante para se acompanhar nessas tabelas. Tabela de progresso, a mesma coisa, então início atual, baseline do início. Duração atual, baseline de duração. Duração, é, término atual e baseline, término. Então, qualquer variação que você tiver aqui, seja sobre um ponto de vista de início, duração ou término, você consegue enxergar por essa tabela. Né? Então, uma tarefa que deveria ter iniciado no dia 31, se eu tivesse iniciado aqui no dia 5 do 9, ela já daria uma variação de start, a mesma coisa em duração e a mesma coisa em término. Então, uma visualização bastante simples, compacta e que te apoia a gerenciar o seu projeto sob o um ponto de vista progresso no dia a dia. Tá? Essa é a tabela que eu particularmente mais utilizo no dia a dia, que é onde a gente preenche ali o como as coisas estão acontecendo. E por fim, a tabela de tempo. A tabela de tempo ela é até bastante parecida com a anterior, mas basicamente também coloca aqui o percentual de, de completion, né o quanto já foi realizado, a duração, baseline start, finish, o início atual e o término atual, esteve se teve alguma variação. Então, novamente, se alguma tarefa começou atrasado ou acabou atrasado, ele vai dar aqui uma variação positiva ou negativa, você pode ter antecipado também alguma atividade. Então são quatro tabelas que eu mostrei para vocês aqui, só retomando então, né, tabela de custo, esforço, progresso e tempo, que no meu ponto de vista são fundamentais para você conseguir gerenciar bem o seu projeto, localizando a informação correta no local correto. Então essa esse é o que eu chamo do, do pilar de credibilidade. Né? De quando alguém te pergunta alguma informação, você com esses poucos cliques consegue responder a pergunta que essa pessoa te fez. Pelo menos essa é a ideia. Né? Então é assim que eu utilizo essas tabelas no dia a dia, na minha fase ali de monitoramento e controle. Basicamente o conteúdo era esse, tá, pessoal. Então espero que as dicas, por mais que tenham sido óbvias, é, para algumas pessoas né, que talvez já conhecessem essas funções ou essas visualizações, mas eu creio, pelo, por experiência do que eu tenho visto aí nos últimos anos, de pessoas que eu, que eu já apliquei cursos, é, muitas pessoas não conhecem essas funções básicas. Como eu falei lá no início, as pessoas se preocupam bastante com coisas complexas. Então, ah, como é que eu crio uma fórmula customizada no Project, como é que eu crio indicadores como é que eu customizo o meu project, enfim, todo mundo se preocupa com o que é mais complexo e às vezes esquece desses pequenos detalhes, que é como é que eu filtro minha informação, como é que eu vejo meu caminho crítico, como é que com dois ou três cliques eu chego aonde eu preciso. É. Então, essa foi a ideia da palestra de hoje, espero que vocês tenham gostado. É. E aí, como sempre, eu costumo trazer uma mensagem final de tentando reforçar a importância disso tudo que eu disse. Né? Então, qual é a palavra que eu trago hoje? É Adapte-se. Então, acho que hoje em dia, adaptar-se às situações é o mais importante. Né? Então, cada vez mais a gente precisa entender quais são as necessidades dos nossos stakeholders e adaptar as nossas ferramentas. Né? Então, o relatório que você constrói hoje pode ser que ele te sirva para hoje e pode ser que amanhã as pessoas já não se interessem mais por ele. Elas querem enxergar a informação de uma forma diferente ou precisam consumir aquela informação de uma outra forma, até para se reportar também para pessoas é, que muitas vezes não estão diretamente ligadas ali no projeto. Tá? Então, entender a necessidade e se adaptar é fundamental. Outra dica que eu sempre costumo trazer nas conversas que eu tenho é aquela famosa máxima né, de que menos é mais. Então, assim, não tente deixar as coisas muito complexas. Né? Não adianta você tentar criar relatórios consolidando todas essas, todas essas informações, deixar tudo muito poluído, porque isso vai fazer com que as pessoas percam o interesse nas suas reuniões. Então, não adianta eu tentar pegar aquelas quatro tabelas que eu mostrei agora e gerar uma série de relatórios daquilo, e aí na reunião de status report eu vou ficar lá passando por 25 slides. Chegar no quinto slide, a pessoa já está fazendo outra coisa, respondendo e-mail, mexendo no WhatsApp, mexendo no Facebook e já esqueceu da reunião. Então a ideia é, mostre ali o que é básico e utilize essas informações ao seu favor. Para caso alguém te pergunte ou caso você precise localizar essas informações, você tenha mecanismos no seu project customizados ou nativos, desde que você saiba utilizá-los, para buscar essa informação de forma rápida e concisa. E por último, é valorize a importância da nossa profissão. Tá? Por que eu estou trazendo isso, tá, pessoal? Quando eu falo de conceitos como de caminho crítico, que eu, que eu falei na nossa apresentação de hoje, eu acho que esses são os valores que às vezes com o tempo as pessoas vão perdendo e isso deixa de ser apresentado nas reuniões, deixa de ser uma preocupação dos gerentes de projetos, e é por isso que muitos projetos acabam não tendo sucesso, porque as pessoas não se preocupam com aquilo que historicamente é considerado como uma boa prática, né? então o caminho crítico é algo fundamental para você gerenciar bem o projeto, mas é aquela história, como ninguém pergunta, então eu não vou me preocupar em acompanhar, e aí, se você não acompanha os projetos não vão tão bem, então quando a gente age dessa forma de auto sabotagem, é, a gente acaba desvalorizando mesmo a nossa profissão, e eu acho que essa não é a ideia. Tenho certeza que você que está assistindo um evento como esse, não está nesse grupo de pessoas, porque esse, esse grupo de pessoas geralmente não se interessa em, em acompanhar eventos, e aprender coisa nova, então só o fato de você estar aqui nos assistindo já é um, um excelente indicador de que você não faz parte dessa, dessa gama de pessoas que gerenciam projetos e se dizem profissionais de gerenciamento de projetos. Então valorizem, tá? Valorizem a importância da nossa profissão. Os projetos dependem dos gerentes de projetos. né? Eu acho que é, já se mostrou bastante no mercado de que quando tentam substituir a figura de um gerente de projeto por qualquer outra pessoa que não tenha ali os soft skills necessários, a coisa às vezes até acontece, mas não como deveria. Então, acho que a nossa profissão ela é extremamente importante, ela vai sofrer muitas mudanças daqui para frente, como tudo, né? como o mundo, né? e o mundo corporativo em especial, todos os dias muda bastante, e a nossa profissão não vai ser diferente. Ela vai mudar bastante, vai ter muita coisa que vai ser automatizada, vai ter muita coisa que vai passar a ser exigida de uma forma diferente. Por isso, a palavra principal aqui desse slide é a adaptação. Né? Então, adapta-se... É, procurem sempre aprender coisas novas, e é isso, e compartilhem conhecimento, acho que tão importante quanto aprender, compartilhar conhecimento, faz com que a gente também cresça profissionalmente, pessoalmente. Então é isso pessoal, muito obrigado a todos, espero que vocês tenham gostado do, dessa palestra em específico, espero que vocês curtam bastante o evento nessa semana, aprendendo bastante coisa nova e compartilhando bastante conhecimento. Então, obrigado novamente e nos vemos na próxima edição do evento. Até mais!